Próxima estação, a próxima estação é a gestão de estoque. Na gestão de estoque, eu coloquei aqui algumas é, informações para vocês. É, quando eu tenho uma base perfeita, que eu vou falar um pouquinho mais de integração daqui a pouco, mas eu consigo ter uma gestão de estoque mais precisa, eu consigo ter a disponibilidade do meu produto em tempo real, eu consigo visualizar o meu, o meu inventário disponível, não preciso ir lá, consultar no meu estoque e olhar o que, que eu tenho. É, posso, eu vou reduzir custos de operação, é, eu consigo analisar movimentações de estoque e determinar é, necessidade de compra, é, determinar, a, a, fazer uma análise, por exemplo, de um produto que está encalhado, eu posso fazer uma, uma promoção, explorar uma promoção para é, conseguir evoluir e até quem está quem em processo de fazer as 10, as 10 primeiras vendas, por exemplo, vocês conseguem pautar, pô, tem um produtinho aqui que eu consigo fazer uma promoção mais agressiva e aí vocês conseguem, é, se vocês tendo a base perfeita, vocês conseguem analisar esse ponto. E, por último, os dois pontos, eu coloquei análise de curva ABC, é muito importante vocês pautarem, Uh, e entender né, a curva ABC de vocês para as diversas estratégias e até, por exemplo, a estratégia de Ads, que a Má vai, vai conversar com vocês hoje à tarde. E o estoque máximo e mínimo, se você tem algum produto que é crítico, aquele produto que você tem um fornecedor que demora muito para te retornar o produto, você tem que ter ali uma, uma ferramenta que te mostra ali, ó esse produto aqui, você tem um estoque de 10 e você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 É, controlar os pedidos de vocês, vocês não tem não que ter nessa, aquela necessidade de ficar indo para o lugar. Uma, uma coisa aqui, que eu vou, já, vou, já, vou, já vou perguntar agora, para gente, a gente ter um, um, uma, uma, uma balança. Quem trabalha integrado aqui? Levanta a mão. Bom, quem não trabalha integrado, acho que é o restante, correto? Quem não trabalha integrado? Boa. Ó, oh, show. É, bom, eu quero mostrar para essas pessoas que não trabalham integrado, depois que essas funções que eu estou mostrando aqui, principalmente da, da parte de pedidos de logística, você vai. Depois que você trabalha integrado, você nunca mais quer sair da integração. Porque é, no início geralmente a gente começa ali fazendo ali no, na mão mesmo a nota pelo com Ctrl-C, Ctrl-V duas telas e vai passando. Na integração, você tem essa, essa, essa facilidade na gestão do pedido e você consegue emitir a nota fiscal e uma nota simplificada mais rápida. Como o pessoal aqui já apontou, a linha, a linha pontuou, e o Danilo vai passar para vocês, se você tiver uma impressora térmica, por exemplo, a agilidade no processo de expedição é muito, muito grande e aí facilita também no processo de expedição. É, além disso, você consegue informar a nota fiscal muito mais rápido para o Marketplace. Você não precisa que te... baixe o XML, joga para a pastinha, sobe, às vezes descompacta o arquivo, sobe para o canal, você evita todo esse processo. O, o, o sistema já adquire para você. Bom, é, essa alteração de status que eu coloquei, é, na gestão eficiente de vocês podem atribuir algumas situações para vocês. É, já teve muitos casos aqui de mentorados que a operação dele foi organizada com um simples status de nota faturar porque eu, a, a expedição dele não entendia e a gente foi lá acrescentou esse status de nota faturar e aí o financeiro dele sabe que tem que faturar e a expedição sabe o que tem que expedir então eu consigo ali trabalhar com essa questão de status aí eu vou mostrar também pick list alguém sabe o que é pick list quem sabe o que é Picking List, Levanta a mão. Boa. Picking List é um relatório de separação de produtos. Ele mostra para vocês todos os, os produtos que você vai ter que expedir naquele dia. Tá? Então, ele facilita muito a sua expedição. Então, é, diferentemente de um, de um pedido que mostra é, o nome do cliente, tudo, o Picking List ele só mostra o produto. Então, fica mais fácil para uma pessoa separar esses produtos e depois passa pelo processo de check-out. O check-out serve para minimizar os erros. Então quem separou através do pick-list, ele vai minimizar através do check-out, porque o checkout out você vai pipar e vai eliminar esse assunto. O, o, o Dani vai mostrar para vocês à tarde, à tarde é, esse processo mais, mais no detalhe. Eu vou segurar aqui, senão eu vou, vou vou vou seguir com ele depois é, matar um pouquinho ele ali. É, centralizar as integrações, isso é importante porque se eu, o, o a fala muito isso, né, de você diversificar, de você ter vários marketplaces trabalhar em vários marketplaces, ter uma gestão, uma base, uma base otimizada com integrações, eu consigo deixar tudo no mesmo lugar e conseguir trabalhar. É, e por último, ali a, o controle de, de transportadoras, que é a parte de logística, e a, a gestão de etiquetas que eu consigo trabalhar através da, da integração.